E aí, pessoal, World 0 na área, beleza, galera? É o seguinte, mano, vamos tentar jogar uma partida online, niggas, e ver qual vai ser o resultado dessa peripécia, mano. Vou esperar buscar aqui e, mano... Na moral, eu tô curtindo demais. PES 2017, pra mim tá sendo o melhor jogo de futebol já lançado, mano. Eu já joguei FIFA, mano, 16, 17. Dream League Soccer, tá ligado? Aquele da Game Loft. E, mano, e nenhum se saiu tão divertido quanto esse PES 2017 tá sendo. São Paulo versus Corinthians, mano. Classiqueira, tio. Vamos lá e vamos ver no que vai dar. O adversário tá escolhendo. Galera, lembrando, mano, se você quiser mais vídeo de pés não se esqueça de fortalecer com o like, tá ligado? Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal e fica antenado a todos os vídeos, ative sino. Se você tem alguma dúvida, comente, lembrando que o jogo é 0800 e é o primeiro link da descrição, tá ligado? Você acessa o primeiro link da descrição e já vai é, baixá-lo direto, vai rodar aí em basicamente quase todos os dispositivos, tá? Vamos lá, começou, começou, classicão, bora, já vamos, vamos na cautela aqui, opa, ixi, esse tá perdido, esse tá perdido. Puts, vai, vai, escanteio Ah, caraca, velho, caraca Tá dando as travadinhas Tá dando as travadinhas, mas é da internet Que eu tô no meu quarto Ah, para, não dá esse lag, Não, mano Ah, tava tão de boa até agora Ah, não acredito Não acredito que vai lagar Deixa eu ver eu tô no roteador mais próximo de mim, tá lagando, galera, tá lagando, mano, não acredito, mano. Ou é o adversário? Ih, pelo visto é adversário. Porque, mano, acabei, inclusive, acabei de baixar o Injustice aqui, tava mil grau. A partida foi abandonada por. Ah, tá. Foi o adversário. Beleza. Subi. Tranquilo. Galera, vamos puxar outra. Foi mal aí. Mas o meu adversário tava bugadaço. Tava bugadaço. Vamos lá. Puxar outra. Será que vai vir Corinthians? De novo, só tem Corinthians, não? Primeiro que eu joguei era Corinthians. Esse é Corinthians agora. É, meu Deus do céu, hein? Vamos lá, buscando, verificando status de conexão, vamos lá, tomara que não seja Corinthians, mano, Corinthians não, já é terceira vez Corinthians, mano. Flamengo, vamos no Flamengo aqui, mano, São Paulo versus Flamengo, mano, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, vamos lá. Lembrando novamente, se você curtir, mano, deixa o like Você viu que o jogo caiu, não foi por conta da minha net eu Até fiquei preocupado, mas eu acabei de baixar o Injustice, Que é quase 2GB, eu baixei em, em 10 minutinhos, tá ligado? Então minha internet está tinindo, não teria motivo para ela estar ruim Mas agora parece que vai de boita, vamos lá Mano, essa narração tá muito boa, galera. Vou fazer root só pra gravar o áudio interno. Pra ficar mais emocionante. Ai, que safado. Vagabundo, mano. Moleque, parece que joga bem. Parece que joga bem. Oxe, foi escanteio? Como assim? Aê, goleirão. Mais um escanteio. Cacilda. Vai, Zé Corubu. Isso, agora vamos. Ah, não. Caraca. Põe impressão, põe impressão. Ah, puta merda. Não, tá tirando. Puta, mano, não brinca caraca mano eu fico me perco, me perco aqui não sei se passo se toco se chuto que que eu faço aqui vamos dar um tiro de meta eu não gostei desse tiro de meta galera poderia ter um sistema melhorzinho de tiro de meta não maná eu tô tocando errado presta atenção no direcional isso Ah, não... Toda hora, tô... Isso. Isso, molecote. É, não... Foi dois em cima. Marcando Boladamente. Isso, tô até ofegante Ah, fila da política, mano Safadinho Ah, era minha, isso Vem, tá bom, tá bom Caraca, não tô conseguindo controlar bem assim, tá ligado? Caraca, e o time do moleque tá fechadinho, mano. Não sei nem o que eu faço. Vai, vai, vai. Bora, vamos. Lançou, correu. Escanteio, escanteio. Ah, para, bem na hora do escanteio, mano. Mas eu tô com mais passe de bola, mas o maluco, né, mano? O maluco colocou um medinho. Eu não vou mudar na, na escalação, não, galera. Eu vou deixar assim. E bora que bora. Bora que bora. Caraca, ele tá conseguindo roubar numa facilidade impressionante. Vamos lá. Se passa, amigão. Se passa, você está em perigo. Impedidão, impedidão. Vai, vem buscar. Falta, falta, falta. Caraca, mano, os mal, o moleque tá, tá afobado, tá indo afobado em cima, galera. Não tá, não tá pra brincadeira. Ah, claro, né, fila da puta. Claro que você tem que errar a merda de um toque desse. Aí, aí, você tá aí, você tá me tirando, né? Ah, mano, eu tô errando. Que lançamento, merda, mas tô gostando, tá emocionante. Caraca, velho. Multiplayer é muito... Muito mais show. Multiplayer é muito mais show. Isso, isso. Calma. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, pega essa bola. Tô sofrendo aqui, guys. Ah, não. Puta merda, mano. Não acredito, tio. Não acredito, não acredito. Não acredito, não. Vamos correr atrás disso. Vamos correr atrás disso. Pelo amor de Deus. Me concentrar aqui. Vai te ferrar, mano. Boa, moleque! Chupa, Flamengo. <risos> ah, fiquei com sangue no olho, mano. Vai te ferrar, mano. No finalzinho, empatei, moleque. Não sei nem o que vai acontecer, se vai ter prorrogação, qualquer é fita. Gol de oportunismo. Nossa, se passa, moleque! Se passa essa bola! Se passa essa bola, mano. Você ia estar tá ferrado, mano. Se passa... Aff, Maria, mano. Agora eu fiquei fodido. 50-50, mano. Tá acirrado, galera. Tá acirrado. Brincadeiras à parte. Foi acirrado, mano. O que vai ter agora? Não sei se é prorrogação. Não. É, acabou. Ó. Subi de classificação. 408 pontos. Galera, espero que vocês tenham curtido, mano, O vídeo. Tá ligado que eu, mano, fico fegante aqui em alguns momentos, mano, é tenso, tá ligado? Mas com o tempo eu vou aprender aí direitinho. Se vocês quiserem eu faço um review do jogo e tal, comenta aí, mano, o que vocês querem ver, tá ligado? Se você quer ver eu num evento, evento, jogando uma liga e tal, vocês comentem aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, demorou? Não, mas é isso, tamo junto, eu fui...